Salve rapaziada, mais um The Edge Austrália começando pra vocês, eu tô gravando meu ódio com meu iPhone, olha né? que beleza, é uma tecnologia esse canal que é uma coisa muito louca, né? O que, que eu tô fazendo hoje? Se você conhece essa pessoa, ainda não, eu sei, vocês vão conhecer ela, a partir de hoje eu estou começando o projeto Emagrece Idiote, hashtag Emagrece de Oti, com a Bárbara, e dá uma apresentadinha, né? Fala um pouquinho de você, o que que você faz Bárbara? Eu sou personal trainer, já anos atualmente estou morando aqui na Austrália e aqui eu me apaixonei por treinamento funcional muito mais que no Brasil e o te pediu uma ajudinha para ver se eu consigo fazer um milagre é personal trainer né? não é designer né que tira coisa no Photoshop né eu aceitei o desafio e nós vamos trabalhar com treinamento funcional uh, vou explicar um pouquinho do treinamento funcional para vocês saberem o que que é porque Todo mundo fala de treinamento funcional, mas ninguém na verdade sabe o que é Treinamento funcional nada mais é do que exercícios que, que, <risos> que você faz com os, digamos, os movimentos naturais do ser humano Que é correr, agachar, saltar, pular, só os movimentos básicos Você não precisa ficar preso numa academia fazendo exercícios repetitivos e trabalhando só uma parte do corpo cada vez, você trabalha o corpo inteiro com todos os exercícios, o tempo todo quem estiver em Brisbane, estiver precisando de uma personal trainer, pode me chamar por favor, vou ficar muito feliz e é isso eu vou deixar os links da Bárbara aqui embaixo para vocês também é, quem quiser sofrer na mão do capeta Quer dizer, quem quiser fazer um negócio <risos> com ela aqui Desavisa É só entrar em contato com a Bárbara E é isso daí, então a gente já tem alguns, Algumas coisinhas que a gente já tem feito aí durante a semana passada A ideia é soltar um vídeo a cada 15 dias Com a hashtag emagrece De e Eu espero muito o apoio de vocês sem bad comments aqui nos vídeos, por favor, tipo, ô oh, Deus, você tá gordo, hein, mano? Daqui a pouco aparece um cara lá, ô oh, Deus, você tá gordo. Eu, eu estou esperando e contando com o apoio desse meu público maravilhoso, querido, que eu amo tanto vocês, vocês sabem disso. Então, mano, vou começar essa zoeira que é dia de sofrer. Preparado? Aliás, eu. É, aliás eu você tá, né? Eu não. <risos> eu vou ficar só olhando. Eu não, é que vai se fuder, ser, vai ser eu. Então, se você está interessado nesse vídeo, fica comigo e check it out. Aqui no Roma Parque, a Bárbara tá ali embaixo me esperando e eu sinto que o terror vai começar. eu Não pode dizer que eu tô animado com isso, eu não estou. Isso é um pedido exclusivo da Paula. Eu... Tudo bem, eu não gosto de ser gordinho, eu não quero ser gordinho, então vamos tentar, né? Nós vamos fazer aquecimento agora, já vai morrer na escada. Nossa. Cinco minutinhos, vou filmar. É essa filmar. escada aqui? Não, não, não. não. Ah, é aquela ali da frente. Eu fazendo. Ai, Só, caralho. que né? o meu iPad O Deotti vai odiar ele porque eu boto o tempo aqui ó e eu não preciso nem falar para ele continuar. Ele tem que fazer até fazer. Nós vamos começar com quatro minutinhos de aquecimento. Uh, depois nós vamos fazer quatro minutos de exercício, descansar um minuto, quatro exercícios, descansar um minuto e de novo quatro exercícios. Beleza? Estou o drama, né? Eu já quis tirar a foto minha sem roupa, nem me leva pra jantar primeiro. Não conta. os bagulho, tá ligado? Já, já chega. Tira a roupa, vai, tira. É rápido o bagulho, né? Nem leva pra jantar. Né? É foda, personal terra é foda. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Aqui faz 5 pra poder trocar a perna. Entendeu? Ainda falta um minuto, mas nós já vamos parar porque o Deote não aguenta mais. Eu vou morrer, velho. Não dá o joelho. Ah! Ah! Caralho, velho. Pode mais? Caralho, vou peidar, velho. Fica longaço, senão amanhã tu ah, vai se mexer. Eu já não vou me mexer hoje. Amanhã eu quero tô andando ainda, mas... Ah, Com dor. Tá. Respirando normal. Eu tenho que dar, tipo, respirando. <risos> é, é bom respirar sempre. Primeiro passo, você vai ter que tomar 3 litros de água. Dois. Você consegue? Tomar 2 litros de água? <risos> <risos> tá. Esse é o segundo dia. De... Personal trainer, olha quem tá indo comigo hoje. Tá até com roupinha. Ela fica achando que ela tem roupinha de academia, mano. Olha lá. Eu tenho, ó. Olha lá, olha a roupinha de academia. Se sentindo a gostosa da academia. Olha lá. Então, é... Eu não sinto minhas pernas. Hoje é sexta-feira, é o segundo dia do. Esse é o segundo dia do nosso treino. Treino com a personal trainer. E. E velho, eu não sinto minhas pernas desde quarta-feira porque a gente come... Eu comecei na quarta e eu não sinto minhas pernas. Está bem com mas vamos ver se eu vou conseguir, cara. Porque eu não sei se eu vou conseguir não. Espera conseguir continuar dando risada. Ali está a pessoa que vai me foder hoje. Deu para aquecer? Então agora vamos começar. Ah, alongamento. Não dobra joelho, tá dobrando. Não dobra, não Para suelo. de ser exagerado. Nem tá doendo. Pode puxar mais. Sério? Tá corajoso? Agora a parte do peito. Vou ficar fit, aí, galerinha? Chega de fumar, tomar cerveja. O <risos> que tá acontecendo? Tá aqui. Hum. Essa perna deita, perna de lá. Deita assim, isso Agora essa perna bota bem pra trás Isso, agora Desce em cima do joelho É só isso? Isso Sente alongar? Aham, uhum, sim O que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo aí? Com a roupa do treino ainda, você não tem vergonha na cara não, caralho Larga esse bolo, velho <risos> Mas eu paguei 8 dólares Tu ficou meia hora correndo lá no parque pra, pra isso? Eu não tô comendo açúcar. Não? O que que tem aí? O que, que tem aí? Bolo. O que, que você tá comendo bolo? bolo? É de chocolate. É possível, velho. Não é possível isso. A pessoa vai correr no parque, vai fazer exercício, fala que é fit. Ó, oh, barba, tá vendo isso aí, né? É chia. O que você tá fazendo? É bolo de whey. Olha isso, barba. Eu não ia jogar fora. Joga fora no bolo. Pronto, de opa fitness, ainda tá de roupa fitness ainda. Eu comprei ontem. Bolo. Eu não comecei ainda. Eu não comecei ainda, Jeta. Eu então começo amanhã. Ele é mais alto, você? O que você tá fazendo? Comprando um tênis de corrida da época, porque agora eu sou fitness, né? Ó. O que vocês acharam? Tá confortável? Tá. Ó, era 90 e tá 63. É, aqui não na não loja não é que da sim. Adidas Eu falei aqui na loja da Nike. Ah, é, eu vou levar esse aqui. Gostou? Vá. Que fitness, nossa! Dá uma corridinha. É muito melhor que isso aqui, cara. É, né? Foi feito pra isso, caralho. Eu quero deixar aqui a minha reclamação, à indústria sexista. O mesmo tênis pra mulher é rosa. É Por quê? Por quê? Por não pode ser preto? Vocês gostam de rosa? Não, eu não gosto de rosa. Porque não pode ser preto. Todos os tênis são rosa. Olha só o café da manhã saudável de Thiago Deotti. Ah, e aí, cara, é beleza? leite de amêndoas. Hum. Thank you. Hum. Saudável. Hum. mesmo. <risos> Faltou uma vodka, né,